Com artísticos inundando periferias. chegando aos quintais, capilarizando o território. A arte é um processo criativo coletivo. Criar pontes é preciso. Subverter o sistema, fator incisivo. Remar em conjunto, no mesmo compasso. Quebrar a corrente. Desatar os laços, ocupar espaços negados e rejeitados. Que a arte seja teia em conexão. Periferia segue sendo o nosso jeito de fazer transformação. Eu sinto falta do cheiro da rua. Ruas, vielas e avenidas. Cidades criadas em subdivisões visíveis. Normalizada por seus habitantes, assim se vira está. Num mar revolto, em contramão estão artistas da vida no solo de uma cidade dividida. Vielas estreitam nossos passos, alastram nossos caminhos. Avenidas encruzam as vias de uma cidade desnuda. Ruas de um bairro Onde tem gente que sonha em poder comer todo dia. Sonha em poder comer todo dia. Ruas que cruzam pessoas. Ruas que permitem encontros. Ruas que abrem espaço para troca. Pessoas diferentes que se permitem a trocar e dialogar em outras vias. Transformando em si o mundo. Coletivizando novas formas do possível. Eu sou o porque nós somos. A periferia do mundo é o próprio mundo. Quebra de paradigma. Paradigma quebrada. Na Baixada somos muitos. Fazendo arte. Suspendendo realidades pelas ruas a caminho do trabalho. Estamos bem no encontro de nossos olhares. A vida mesmo só existe de mãos dadas.